Olá pessoal! Oi, oi, olá! Miriam Cardoso nos dando a honra da presença aqui, que é um, a Miriam é TO, terapeuta ocupacional, especialista em integração sensorial e também neurocientista. E a Miriam veio falar um pouco pra gente sobre o que são as alterações sensoriais. O que é integração sensorial? Como é que a gente resolve? tantas questões que estão diretamente ligadas com comportamentos disruptivos, birras, crises sensoriais nas crianças, dificuldades no manejo de sessões de terapia, porque muitas vezes as crianças não deixam a gente interferir nas brincadeiras, se aproximar, é, muitas vezes os pais têm dificuldade em casa para seletividade alimentar, para banho, corte de cabelo. Conta um pouco pra gente, Miriam, o que é essa ciência? E ah. como a gente faz para ajudar os nossos pequenos. Tá, então vamos começar definindo, né? A integração sensorial, acho que explicando de uma maneira bem simples, ela é como o corpo né, se organiza no ambiente, como é que ele capta as informações sensoriais do ambiente, e aí ele leva isso para o cérebro, né? E aí isso é devolvido de novo para o sistema periférico, para o corpo de novo como forma, uh, de for ele tem que ser devol devolvido de forma organizada para o uhum. corpo conseguir é, ter uma resposta adaptativa nesse ambiente, né? Certo. Então, ou seja, é, esses sistemas sensoriais, eles precisam estar tá funcionando ali, à medida que eles vão recebendo essas informações de visão, de audição, de tato, de olfato, enfim, é isso que vai dar o feedback pro organismo de como se comportar naquele ambiente, né, então a integração sensorial, ela tá totalmente relacionada a como se regula comportamento e a também a desenvolvimento motor, né, como que a criança desempenha, qual é o desempenho motor dessa criança, uh, essa organização desse corpo para ter um desempenho motor nesse ambiente. É, porque você sabe, Miriam, que eu cada vez mais eu percebi que as questões sensoriais, elas são barreiras de aprendizagem, barreiras para a gente conseguir aplicar programas, e por isso que eu quis estudar muito a fundo essa questão, porque eu percebi que não dá para a gente trabalhar com crianças que têm alterações no desenvolvimento, uhum. que têm agitação, que têm desatenção, que têm espectro autista, sem a gente entender minimamente de integração sensorial e o que fazer com as crianças para que elas sejam, é, aproveitem mais das terapias, sofram menos, né, uhum. se regulem mais. Uhum. Então, por isso que é, não dá mais para a gente trabalhar sem isso, inclusive, tá nos manuais de diagnóstico e estatística uhum. dos transtornos mentais que as alterações sensoriais fazem parte agora do espectro autista uhum. e tem também nos manuais de uh, comprovação científica que a integração sensorial funciona para é o desenvolvimento é, de autismo. É uma né? ciência com evidência científica né? que eu acho que esse é, a, é, a grande, é, é o grande ganho né? é, da terapia ocupacional e da integração sensorial. É, falando ali do DSM5, né, ele traz ali a, que, a, a questão da hiperresponsividade e da hiporesponsividade e da busca sensorial. Ah, explica tudo isso aí, é, gente. É hipo hipo ele cita e busca, ele explica. Exatamente isso, né? Que eu acho que é uma queixa uh, bem presente nas famílias e em consultório, porque é, é essa hiperresponsividade ou hiporesponsividade que vai, que vai ser o, trazer o produto final da criança no ambiente, né? Tá. Então, uh, voltando ali pra gente explicar o que que é o que, pra gente entender, então a hiper -responsi responsividade, né, é, ou seja, essa criança tem uma hiper resposta a esse ambiente. Então tem os estímulos do ambiente em que pra gente a gente sente comumente, normalmente, mas para essa criança hiperresponsiva, esse estímulo ele é parece ser muito maior do que ele é. Eu acho que a gente pode é, já falar da hiporesponsividade, porque eu acho que vai ficar mais fácil de entender que ela é o contrário, né? Então, para a criança hiporesponsiva, é, todas as informações do ambiente ela vem de forma menor, né? Ela não chega como deveria, né? Os inputs sensoriais não chegam. Ou seja, né, essa criança, uh, um dos temas sensoriais que a gente mais se relaciona com o ambiente, que imediatamente, né, o primeiro que a gente faz é, esse rastreio do ambiente é a visão, por exemplo. Seguido ali de audição e de olfato, depois, né, a gente é, já... já uh, já sente o ambiente dessa forma, né? Se você chega no ambiente que não tá cheirando legal, você já se desregula ali, normalmente, né? Uhum. Todas as pessoas, uhum. quem tem transtorno do processamento sensorial ou não. E aí, essas crianças, imagina elas chegando no ambiente e sentindo o cheiro absurdamente. Uhum. Ou ouvindo tudo ao mesmo tempo, sem ter aquela audição seletiva, né? Uhum. De prestar atenção aqui no que a gente está conversando e daí pode ter outros barulhos no ambiente. A gente não, não, não, não presta atenção, a gente consegue focar no que você tá falando. A criança com é, esse transtorno, né? Nessa dificuldade modular, né? com que intensidade chega esses, esses estímulos sensoriais, ela não consegue fazer isso. Entendi, então aquela criança que uh, chega nos lugares e fica muito agitada, que tem sensibilidade à luz, que tem sensibilidade ao barulho, que uh, não gosta tanto de toque. Essas são possíveis sintomas de hipersensibilidade. E cada caso é único, né? Ah, e aí, por isso que a gente precisa avaliar todas as variáveis do caso. Porque a criança ela pode ter é, uma, uma, uma busca sensorial mais específica de sistemas uhum. sensoriais específicos, uhum. né? Tanto que o DSM-5 traz lá o interesse por no ambiente por questões sensoriais específicas, que daí a gente vai ter, essa criança vai ter que ter é, uma busca envolvendo os sete sistemas sensoriais, né? Ou tato, olfato, paladar, visão, audição e daí a própria que daí eu acho que é importante explicar, que é o sentido que nos vai é, dar ali informação de como o músculo e a articulação tá se comportando, né? Tá. É, então, a própria percepção, ela, ela nos traz a informação de músculo e articulação, tá. é isso. E o sistema é, vestibular, que é responsável por nos dar a sensação ali, né, de como que tá o equilíbrio, o movimento do corpo, tá? Uhum. Uh, toda a questão de hiper-resposta ou hipo-resposta ou de busca sensorial, ela pode caminhar por todos os sistemas sensoriais. Perfeito. Né? A gente tem já artigos científicos diversos é, comprovando que no TEA a, a diferença ela pode ser multissensorial né? e daí a gente não consegue é, é, dimensionar, é, né? pra gente tentar dimensionar que pode ser que esteja em todos os sistemas sensoriais né? uhum. e aí como você falou de uma criança que não gosta de ser tocada e que daí ela vai ficar bem aversiva e vai culminar no, no comportamento quando ela for tocada. Aí sim a gente pode já, é, já direcionar isso, já identificar como sendo uma, uma questão ali do sistema tátil, uhum, provavelmente uhum. uma defensividade tátil, uhum. ou seja, uma criança hiperresponsiva esse tato chega de uma forma muito maior do que deveria para ela, uhum. então ela sente isso muito mais. Essa criança ela tem dificuldade de, de ter a, a etiqueta da roupa, uhum. né? É, às vezes a, cal, a costura da calça, né? Coloca calça jeans em criança assim, eles não conseguem. Uhum. Essas crianças às vezes co começam a utilizar a mesma roupa, né? Tem criança que não aceita mais trocar de roupa é, e daí vai gerar um outro problema. Que já é do no, que muito presente no TEA, que é, que é o, o padrão ali, né? Da inflexibilidade cognitiva. Então, assim, problemas sensoriais podem se transformar em questões ali comportamentais. comportamentais. E estão diretamente relacionadas, né? De questões comportamentais também. Uh, levam a, a mais irritabilidade e mais sensibilidade, Nossa. enfim. E é muito comum a gente ver crianças com esses sintomas e também com outros sintomas de buscas. Então pega coisas uhum. o tempo todo, quer ouvir barulho, quer jogar para ouvir que barulho é que ele traz, trazer no canto dos olhos Eu objetos, acho. passar os olhos na parede, isso a gente Sim. vê todos os dias em crianças autistas. Crianças agitadas, motoramente agitadas, precisam levantar, pular, que tem dificuldade de acompanhar uh, a escola, de ficar sentadinho no lugar. Crianças que precisam de toques profundos. Todas essas questões estão ligadas a alterações, a sensoriais, alterações né? sensoriais. E aí é importante a gente é, é, avaliar minuciosamente esses casos, né? Como uma terapeuta ocupacional, especialista em integração sensorial. É, para a gente entender quais são os sistemas sensoriais de de hipersposta e quais são os de hiper-resposta e para a gente conseguir integrando esses sistemas assim, é, sensoriais na, no dia a dia da terapia é, tem respostas que a gente já consegue entre a sessão né por exemplo uma resposta de isso acho que é importante até para outros profissionais que não são terapeutas ocupacionais né a resposta de comportamento ligado à, à integração sensorial, né, se a base é sensorial, né, ou seja, então vamos, vamos citar ali o mesmo exemplo, a criança que foi tocada ali, leve geralmente defensividade tátil é mais dos toques leves que a criança não suporta, é aversiva, né, então ali a terapeuta às vezes não sabe, pega na mão da criança durante uma atividade, a fono vai tocar no rosto para essa criança fazer o ponto articulatório que ela quer e aí essa criança entra num comportamento. A gente tem recursos assim, intra sessão que a gente já consegue o resultado imediato. Né, que é, é pensando no nível de resposta da criança, no nível de alerta. Mas aí para isso você precisa saber que sistema sensorial está envolvido nisso. Muito obrigada Miriam por todas Eu essas informações. É um beijo grande pessoal. Beijo, tchau, Até tchau, tchau. mais. Tchau, Até. tchau.